Eu recebo muitas perguntas uh, referente ao seguinte tema. Filhão, a imigração para o Canadá vai parar? A imigração irá continuar nos próximos anos? E se eu começar o meu projeto Canadá hoje e daqui um ano, dois anos, simplesmente o Canadá deixar de receber imigrantes? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, porque o governo canadense acaba de lançar o plano de imigração referente aos anos de 2023, 2024 e 2025. E já deixar aqui um spoiler para vocês, a imigração não irá parar nos próximos anos. Só para você ter uma ideia, uh, nos próximos 10 anos, tem 9 milhões de pessoas aqui no Canadá para se aposentarem. Isso equivale praticamente a 25% da população do Canadá. Só que em New Brunswick, Uh, serão abertas 120 mil vagas de trabalho apenas uh, referentes à aposentadoria das pessoas, fora uh, as pessoas que estão chegando, o crescimento normal que o país tem, que é o Canadá ele é um dos países que mais crescem no mundo, né, e que teve uma excelente recuperação após a pandemia também. Então, são diversos fatores que fazem definitivamente uh, com que a imigração continue é, pelo menos pelos próximos 10 a 12 anos. E eu quero compartilhar com você este plano que o governo anunciou de forma bem rápida e objetiva, eu não poderia deixar de passar essas informações para você que está planejando vir para o Canadá. Então, eu fiz uma, um, uns, alguns slides aqui, separando os pontos principais e eu vou deixar a matéria completa, oficial do site do governo, aqui na descrição desse vídeo para você ler com calma depois em inglês e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, o primeiro ponto é que essa matéria uh, saiu, esse plano foi anunciado agora, no dia 1 de novembro de 2022, uh, que fala que, que hoje, né, dia 1 de novembro, o primeiro-ministro, o honorável uh, ministro da Imigração, Sean Fraser, é, ele lançou esse plano que vai de 2023 a 2025. Tem, né, tem alguns pontos aqui, que eu quero dar uma ênfase que ninguém falou ainda, que vai fazer diferença para muitas pessoas, tá? Acompanhe comigo aí. Bom, aqui ele fala o seguinte, ó. Uh, o governo tem ambição de trazer para os próximos anos, em 2023, 465 mil pessoas como residente permanente. em 2024, 485 mil pessoas e em 2025, 500 mil pessoas. Esse aí é o objetivo, pode ser um pouco menos e pode ser um pouco mais. Ou seja, nos próximos três anos, o governo quer trazer para cá 1 milhão e 500 mil pessoas, aproximadamente. E aqui, ó, ele fala o seguinte também, é que o plano é da imigração é estratégico para ajudar os negócios a encontrarem profissionais é qualificados para atender a necessidade dos seguintes setores. Presta atenção, filhão. Setor de saúde, skilled trades, que são profissões com habilidades manuais, tipo carpinteiro, marceneiro, uh, mecânico, uh, construtor, tudo que é referente, operador de, de empilhadeira, é, CNC, soldador, todas essas funções... É, relativas a habilidades manuais é, estão nas prioridades, tá? Aí ele fala que o manufacturing, que é a indústria, que é a fabricação, a gente tem postado vagas constantemente sobre isso aí, e tecnologia, tecnologia, tecnologia, todo mundo já sabe, né? a área de TI muito forte, programação, desenvolvimento, então esses são os setores principais que o governo quer atender com esta imigração tá é uma outra coisa bem interessante é esse ponto aqui ó o plano também quer aumentar o foco em atrair imigrantes newcomers para diferentes regiões do país eu já venho batendo nessa tecla desde quando o canal começou você tá focado em cidades grandes você tá focado em grandes metrópoles você está procurando um caminho mais difícil para você chegar ao Canadá, tá? Incluindo ó, small towns, é, small comunidades, é, small villages tá? e áreas rurais. Então, você pode achar ah, áreas rurais vai ficar lá no meio do mato, onde não tem nada. Você está muito enganado. Aqui no Canadá, a áreas rurais aqui tem 4 mil habitantes, 3.500 habitantes, 5 mil habitantes tem muita coisa na cidade, tem toda a estrutura que você precisa é para viver ali tranquilamente, tá? Então, esse ponto aqui foi um ponto que chamou bastante atenção. Eu separei aqui agora os highlights, os pontos principais desse plano que está mencionado na página oficial, tá? Isso aqui é um negócio diferenciado também. O que acontece? Tem o sistema do Express Entry que traz as pessoas de fora, e não precisa nem de um job offer. Porém, até hoje, o que acontece? Esse sistema, ele funciona para pessoas que têm é, um alto nível de inglês, nível de francês, alto nível educacional, como graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e que tenha uma idade ali bem flexível, ali 25 a 33 anos, no máximo, tá? Ah, tem vários outros fatores, mas essas, essas são as coisas principais que o sistema usa para fazer com que as pessoas possam ser selecionadas para vir para o Canadá como residente permanente. E agora aqui, ó, se você ler bem especificamente, dê uma atenção aqui, o governo já falou isso, já sinalizou que vai ter mudanças nesse sistema. E aqui ele deixa claro isso aqui. ó. Iremos usar as novas, uh, digamos assim, os novos lançamentos do Express Entry, do sistema do Express Entry, para... Trazer novas pessoas para, né? Welcome newcomers, para dar boas-vindas aos newcomers com os requisitos e habilidades, né? das Dos setores específicos que estão faltando pessoas. Olha, só, Welcome newcomers with the required skill. É, trazer as pessoas com as habilidades requeridas em qualifications e qualificações... In sectors face acute labor shortage, em setores que estão de face, que estão sofrendo com falta de trabalhadores, como saúde, manufacturing, agora aqui, ó, building trades, tá? Operação, é, habilidades de construção uh, e ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O que nós estamos esperando com isso, tá? Não tem nada claro, mas tudo caminha para isso. Vamos aguardar as próximas notícias da imigração. O governo provavelmente, desta vez, irá usar o Express Entry para trazer pessoas específicas, não apenas as pessoas com uh, alta educação, alto nível de inglês, alto nível de francês. Porém, essas pessoas, se elas não atendem a necessidade do mercado de trabalho, não necessariamente todas irão ser chamadas, irão priorizar as pessoas que têm as habilidades que hoje o Canadá precisa. Uh, depois eu quero fazer um outro vídeo para vocês, eu, eu peguei aqui uma matéria, aqui do Canadá, a maioria das pessoas que vêm por Express Entry, em altas funções, que são altamente qualificadas, elas chegam aqui e ficam frustradas, e acabam voltando para o país de origem porque elas não conseguem se encaixar no mercado de trabalho, na área delas, e quando elas vão fazer outro serviço, elas não querem fazer e ficam super decepcionadas. Então, não adianta você vir para cá, para o Canadá, né? Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e você chegar aqui e ficar triste, né? Então, não vai resolver você vir para cá, você está achando que vai ser um benefício para você e vai acabar sendo um sofrimento. Eu particularmente na minha é, situação, eu não posso reclamar, né? Que eu saí de atrás do um balcão da loja, saí, saí do Uber, fui trabalhar na marcenaria e vim chegar aqui no Canadá e trabalhando na fábrica, trabalhando na produção aqui, eu consegui muito mais do que eu consegui aí no Brasil, em todos os setores, tanto financeiro como qualidade de vida, com sensação de segurança e outros fatores, né? Que me incomodavam quando eu estava no Brasil. Então, é... Isso aqui vai ser um diferencial, na minha opinião. Vamos aguardar as notícias e assim que tiver isso bem claro, eu trago para vocês também, tá? Uma nova fase aí no Express Entry e isso vai aparentemente dar possibilidade para outras pessoas um pouco com a idade mais velha, com a educação não tão elevada a conseguirem chegar aqui através desse streaming aí, desse programa. Um outro highlight aqui também mais interessante, ó. É, focado no longo termo, ou seja, isso aí também tira essa possibilidade da imigração acabar daqui um, dois anos, tá? E no crescimento econômico. O outro tema também, que eu sempre bato nisso e falo, filhão, olha onde que eu tô, tô aqui em Moncton, né? Depois do programa do Atlântico, foram criados programas rurais, né? De Ontario, foi criados programas rurais que abrange BC, que abrange é, Alberta, então assim, ó, o foco do governo, aumentar, increase in regional programs to address target local labor market needs. Aumentar os programas direcionados para comunidades, para locais onde estão precisando desses trabalhadores. Ou seja, Toronto, Vancouver, cidades grandes tem muita mão de obra, acredite, tá? Eles não estão precisando, assim, de muita, muitas pessoas para manterem lá. Lá por si, se mantém. Agora, cidades como é, Moncton, como regiões menores, inclusive essa semana, né? O ministro da Imigração esteve em San Quentin, que é uma pequena comunidade aqui, mas que tem uma grande, um grande grupo empresarial chamado Grupo Savoy, que trabalha com a área da madeira, igual o Grupo Irving. Ele esteve lá, lançando um outro programa regional aqui para New Brunswick. Então, aqui ele fala, ó, é, programas provinciais, é, The Atlantic Immigration Program, ou seja, enfatizando também, que querem trazer mais pessoas para cá, and the Rural and Northern Immigration Pilot, o programa rural que foi lançado aí, baseado é, nos moldes do programa do Atlântico. Ou seja, eles querem levar a imigração para cidades e as localidades que têm menor concentração de pessoas. Então, se você quer um Job Off, aumente as suas pesquisas também nessas regiões, beleza? Então, basicamente, é isso que eu queria dizer para você. A imigração não vai parar, filhão. A imigração continua. Então, não perca tempo, não perca mais nem um minuto. Foque no inglês. Uh, procure uma habilidade né, que tenha demanda aqui no Canadá. A gente fala isso aqui no canal desde 2019. Uh, e estamos muito felizes que várias pessoas estão conseguindo o êxito, tá? O inglês, ele que vai sustentar todo o seu Projeto Canadá, então não perca tempo, aprenda inglês, e se você quiser aprender inglês, clique na descrição aqui, que tem uma super oportunidade para você agora na Black Friday. Espero que tenham gostado dessas informações aí. Mantenham-se firmes e focados. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, esmaga o botão do like e não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!